E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Graça e paz! Aí, agora já é o segundo dia, já que a gente vai estar lendo a Bíblia. Hoje nós vamos começar a ler a partir de Gênesis 3 até Gênesis 5. Beleza? Como sempre, antes de começar a leitura, eu vou pedir a Deus a abertura da nossa mente para que a gente venha entender a palavra dEle. Eu queria estar convidando você a estar fechando seus olhos, tendo esse contato com Deus, pedindo para Ele sabedoria para que você venha a conseguir realmente entender a palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, eu venho te pedindo nesse momento, Senhor, mais uma vez, Pai, dê lhe sabedoria para entender a Tua palavra, Pai, e discernimento para conseguir distinguir tudo aquilo que é diferente daquilo que não é do, do Teu querer, Pai. Senhor. Joga por terra toda fortaleza da mente, nos prepara, Senhor, para a leitura da Tua Palavra, para o entendimento. E Deus, venha cuidar de nós, Pai. E venha cada vez mais colocar em nosso coração a vontade, Pai, de querer ler a Tua Palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, eu estou acompanhando pela Bíblia online, certo? Que é www.bibliaonline.com.br. Se quiser seguir por outra Bíblia, você pode seguir, beleza? Gênesis 3 Vamos recomeçar aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a, mulher, a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos... Além disso, desejável para dela se obter discernimento, tornou, é, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do, do, do Senhor Deus que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? E ele, e ele respondeu, Ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore no qual lhe proibi comer? Disse o um homem. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher. Que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e, a comi, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Já que você fez isso maldita... É, desculpa. Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher... Ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem, decla, e ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não o comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará de. Dela todos os dias da sua vida. Ela lhe, tra... ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade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 do qual fora tirado. Depois de expulsar, o homem colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 4 Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu do, crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel sua oferta. É, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua fé. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora... Amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da, da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe, não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me, expulsa, me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, que ninguém que vi, é, viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu, nome seu, a deu o nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu ah, nasceu-lhe Irad. Irade gerou meu Jael. Desculpa, o nome é um pouco difícil mesmo. Meu Jael, Meu Jael a Metuzael. E Metuzael a Lameque. Lameque, Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Zilá também deu luz a um filho, Tubal-Caim, que ficava todo, é, fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. tubal teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às mulheres: Adesilá, e ouçam-me! Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. Eu um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será setenta e sete. Novamente Adão teve relações com sua mulher. E ela deu luz a outro filho. A quem chamou sete. Dizendo. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5 Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem... Opa, deixa eu ler novamente. Gênesis 5 Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe deu o um nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos... Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaléu. Ma depois que gerou Mala. Malé. Maléu. Kainan viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maléu. Malaléu gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maléu. Meu Deus do céu. Viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 900 e... 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 900... Desculpa, 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Então fica por aqui, Gênesis de 3 a 5. Espero que você tenha também entendido e também tenha gaguejado com o nome comigo aqui. Lá, Mala, é difícil de falar o nome. Mas... Que tenha sido divertido também ler um pouco da Bíblia e ver que muitas coisas aconteceram. Né? Deus abençoe vocês, que a gente lê amanhã de Gênesis 6 a 9. Certo? E a gente continua essa caminhada aí de ler a Bíblia. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.